Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, muito obrigado por você prestigiar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui mais um equipamento que a gente utiliza. No caso, a arma de Airsoft M1 Garand. O M1 Garand foi um rifle muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, especialmente pelas forças estadunidenses. Ele era um fuzil muito moderno, muito mais moderno do que qualquer outro fuzil da sua época. Isso porque ele trazia algumas inovações, como um sistema de ferrolho rotativo, que permitia que ele fizesse disparos muito mais rápidos. E por falar em disparos, ele tinha a capacidade de efetuar oito disparos do calibre 30 ou 7.62-63mm, que era o padrão é, de munição norte-americana que foi utilizado de 1906 até a Guerra do Vietnã. O sistema de remuniciamento do M1 Garand era feito através de uma janela na parte superior. Um clipe com oito cartuchos era municiado aqui a partir dessa parte superior do fuzil e depois de oito disparos ele automaticamente ejetava esse clipe vazio e talvez essa injeção foi que deu origem a uma das é, mais simbólicas características desse fuzil que é o barulho do clipe dele caindo no chão inclusive vale uma observação sobre essa, essa ação desse clipe cair no chão é, tem gente que diz que isso podia denunciar aos inimigos, que o soldado pudesse estar sem munição, mas o som que era feito pelo, pelo clipe caindo no chão e esse barulhinho plim de metal não era um som alto o suficiente para conseguir mostrar ao inimigo que o soldado estava remuniciando e talvez estivesse numa situação mais vulnerável. Trazendo aqui especificamente para o nosso grupo, é, que é a arma de Airsoft não um garan real, esse modelo aqui é um modelo da GG Armament no grupo nós também temos o modelo da ICS E ambas as armas são de muito boa qualidade São em madeira real, partes em metal Tem um excelente desempenho em jogo, tem longo alcance É uma arma realmente muito boa Essa aqui, por exemplo, está no limite de FPS para uma arma de assalto Eu, pessoalmente, acho que o modelo da ICS é, tem qualidade de material superior à da GG Digo isso porque eu tenho esse modelo da GG E essas partes metais, algumas são de antimônio já aconteceu de quebrar aqui um pedacinho da mira por causa de uma queda boba, muito, de uma distância muito curta. Então, assim, é uma arma grande, pesada, para jogar em CQB vai ser muito difícil, aconselho você a jogar somente em ambiente aberto, de mata. É, evitar também jogar dentro de CQB, porque apesar de ser uma arma que está dentro dos limites de assalto, ela pode sim ser um risco aí para a segurança dos colegas, então evitar dar disparos muito próximos com ela. Ela tem algumas é, curiosidades interessantes, como ela é uma arma de Airsoft, ela sofreu algumas adaptações, né? então ela não tem um municiamento aqui pela parte superior. Se você abrir essa janela aqui na versão de Airsoft, o máximo que você vai poder fazer é regular o hop-up dela. No caso, o remuniciamento é, é um pouco fake, claro, a arma é muito parecida com o modelo real, mas ele tem um botão aqui que na arma real serve para manter a janela aberta, no caso de Airsoft, esse botão serve para você ejetar o carregador. Agora, voltando a comparar a ICS com a GG, é, o carregador da ICS é um carregador muito mais bruto, então é impossível de você colocar esse carregador no cinto carticheira de M1 Garand 1903, que é um dos padrões do exército norte-americano. No caso da GG, você pode destacar esse clipezinho aqui que é de encaixe, e esse carregador aqui fininho, ele até cabe no cinto carticheira. Então a única vantagem da GG sobre a ICS é que você pode jogar utilizando o seu cinto carticheira de maneira funcional. Agora, é uma arma muito complicada de se carregar, ele tem um esquema próprio aqui de encaixar, você tá vendo que é um pouco difícil, num ambiente de tiroteio, que você pode estar tá sofrendo o ataque de um inimigo num jogo, dificilmente você vai conseguir fazer isso de maneira rápida, é, tem que ter paciência. É... Os outros detalhes da arma são muito parecidos, você tem aqui o um encaixe para a baioneta, é... a mira aqui é regulável, você pode puxar para o lado e regular a altura dela, isso é funcional, Muito interessante. É, a parte aqui de trava de gatilho, né? Destravado, travado. É, essa é uma arma elétrica. É, desconheço o Garan de Soft, mas enfim, a ISS e a GG tem modelos elétricos. Você pode botar a bateria aqui atrás. É, esse, esse espaço aqui para bateria é um espaço bem amplo. Então você pode botar praticamente qualquer tipo de bateria com relação a tamanho. Ao contrário da M3 Grisigan, que é um pouco mais fresca com isso, tem um modelo de bateria específico para caber nela. Não é incomum eu ter que abrir isso aqui com chave de fenda para tirar a bateria porque como a abertura é muito pequena, acontece de então eu não conseguir tirar a bateria puxando é porque tem que ter cuidado por causa do fio dela, se você puxar muito pode arrebentar o fio É muito normal inclusive voltar do jogo, só desconectar a bateria da AEG e a bateria voltar para casa aqui dentro e em casa eu tirar isso com mais calma Tudo bem que o M1 Garand não é um modelo que foi utilizado assim pela FEB como 1903, Thompson M3 mas os norte-americanos utilizaram muito, era o fuzil principal é, se você puder comprar, não pense duas vezes. Tudo bem que é uma arma de valor muito elevado aqui no Brasil. É uma coisa interessante sobre modelos históricos: é que, como todos os modelos históricos são tidos como modelos premium, é praticamente impossível você comprar uma arma de modelo histórico que seja ruim ou que seja muito diferente do modelo real. Então, isso é muito mais fácil de você adquirir. A desvantagem disso é porque, como falam que é modelo premium, modelo de colecionador, isso acaba tendo um custo muito elevado. Eh, ambas são muito boas, tanto faz ICS e GG, acho pessoalmente que a ICS tem qualidade de material um pouco superior, mate a madeira é um pouco mais robusta da GG é um pouco mais leve se tiver algum outro equipamento que você queira ver que a gente utiliza e a gente não falou ainda manda aí no comentário, manda por e-mail a, a intenção é a gente mostrar tudo que a gente usa, como a gente monta, onde a gente adquiriu justamente para que outras pessoas também possam entrar para esse mundo, que não é difícil, não é preços orbitantes, é possível todo mundo, especialmente quem já está no Airsoft migrar para o Airsoft histórico ter um loadout de época seja a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Vietnã é muito divertido e, e, e é, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido e até o próximo vídeo